Bom, nós estamos de volta hoje com mais um Bom Dia com Poesia E a palavra de ordem hoje é o seguinte Mantenha fé, força e foco Em nunca pense Quem acredita em si mesmo, a si mesmo se convence E se cair, cai cantando Pois quem luta acreditando, cedo ou tarde, um dia vence Os maus fluidos dispense Seja ágil, criativo, seja otimista e lute. Seja a si mesmo cativo, o caminho é por aí, pois é saber onde ir que mantém a gente vivo. Tenha um bom dia com poesia do poeta Oliver Brasil.